Olá pessoal, tudo bem? Uma boa tarde aqui em Bonito. aqui E a gente veio fazer uma visita aqui ao Seu Peralta, aqui conhecer a pousada aqui e camp do Seu Peralta. E trazer uma ração aqui, um girassol para as araras, ver as aves aqui que ele trata, cuida com carinho. E vocês vão poder acompanhar no vídeo aí, que as aves são bem cuidadas pelo Seu Peralta aqui na pousada dele. Vamos lá, vamos conhecer a pousada do Seu Peralta. Olá Seu Peralta, tudo bem? Olá, Chegamos aqui na pousada do seu Peralta aqui, ó, e ele vai falar um pouquinho aqui da pousada dele aqui em Bonito aqui e fazer um convite para vocês virem conhecer aqui, ó, que lugar bem agradável ali, ó, com vários quartos privados. E do outro lado ali a gente vai mostrar para vocês também o camping, né, seu Peralta? Exato, nós temos a pousada, que é uma pousada econômica, porém com apartamentos equipados com ar-condicionado, split, televisão, frigobar. Temos piscina e temos também a área de camping que a gente aluga, principalmente para estacionamento de motorhomes. Sim, legal. A gente vai poder estar mostrando para vocês aí a pousada do Seu Peralta e as aves que ele cuida aqui com muito carinho, né Seu Peralta? Exatamente. Tem vamos. que tratar dos bichinhos. Isso aí, vamos lá. ó pessoal, aqui na pousada do Seu Peralta tem esse jardim lindo aqui, ó. Onde que as maritacas estão lá, ó. Elas vão comer. Aqui é a área de camping, ó. Você é campista aí, você tem um motorhome. Foi aqui que o meu amigo Maraue e Raquel ficou. Eu vou mostrar. Você pode vir aqui, tem uma pia aqui, tem churrasqueira. Esse carro aqui é o carro do seu peralta. Olha só que legal. E aqui tem banheiro, wi-fi para você estacionar aqui e conhecer aqui. Aqui já tem mais. Aqui mais tem um ônibus. E aqui tem mais. Uma churrasqueira, aqui mais, e, ó, é bem grande aqui ó, os piquiquitos que estão lá comendo, as araras estão aguardando ali para descer, e... olha o tanto de piquiquito lá, e eles estão brincando. Tem mais... Aí pessoal, tá chegando mais um motor aqui, ó. Essa é bonito, hein? Olha só que bonito. Só que bonito, tá chegando aqui um santo inácio. Olha só. aqui é um splinter que é feito sob encomenda. A gente tá com o seu Peralta aqui, ó. A gente vamos conhecer um pouco a pousada dele aqui. Aqui são os quartos, né, seu o, Isso, Peralta? Os apartamentos. os apartamentos. ó. Bem reservado. São bem bonitos. É. Mas os quartos aqui, ó. Na pousada do seu Peralta, que bonito. Esse caminho aqui. Aqui seria pra uma família e filhos, né, seu Peralta? Exato. Isso, Casal com dois filhos Casal, frigobar aqui, ó, bem arrumadinho ó. Legal Com TV Tem um banheirinho aqui bem legalzinho aqui no quarto Pra você tomar uma ducha Aí é, pessoal, aqui, ó É a área onde quer servir um café da manhã Para os hóspedes Na pousada Legal, vai mostrar pra gente aqui, ó Vamos conhecer a cozinha aqui, ó Atividade pela manhã Mas ele vai mostrar pra gente aqui, ó Medida de segurança aqui que é muito importante. Aqui em Bonito, que é o álcool gel e a permanência de máscara. Que nem eu vou mostrar aqui, ó. Eu tô de máscara, porque a permanência aqui em Bonito, a exigência é que use máscara. E vamos dar mais uma voltinha aí, conhecer um pouco é, mais da pousada. É importante, Isso. É importante salientar que as mesas estão sem toalhas, porque é uma exigência do protocolo de biossegurança. Sim, sim. Não usar toalha de pano Sim, legal. Bem. Bem organizadinha a cozinha aqui da pousada do Peralta Aí pessoal, aqui é uma dica de hospedagem bem. lugar bem tranquilo, é um pouco afastado, um pouquinho pra cima de. bonito, não tem muito barulho, né? Pra você vir com a sua família ou motorhome. Aí você tem um local pra colocar ali, com água, luz, internet e um café da manhã bem legal. A gente vai mostrar um pouco mais da pousada aqui, que é a área da piscina, do rasteiro aqui. Aqui é a área da piscina A garotada já brincando aqui, ó, que legal, bem verde E aí, tudo bem, meu jovem? Olha só Uma área bem reservada aqui Com umas plantas em volta, né? E a garotada tá brincando aí Isso aí, né, mãe? Isso aí E aí, pessoal, se quiser ver as aves do seu Peralta, é só seguir aqui o Instagram dele aqui, ó, e o Facebook da pousada aqui, tá? Vocês ver imagens imagem maravilhosa.